Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, já sabe daquela moral, curte o vídeo, se inscreve no canal, falta pouquinho para chegar nos mil inscritos, me ajuda se você se inscrever curte o vídeo, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, por consequência eu vou conseguir continuar trazendo conteúdo grátis aqui para vocês, esse conteúdo aqui é bem bacana para você que gosta de operar no over um e-mail, tá? Para quem ficar até o final, eu vou mostrar uma dica de operação, uma dica de entrada também, tá? Mas primeiro eu vou mostrar como que você pode pegar esse e-mail de uma maneira bem simples, tá? Bom, eu vou vir aqui para o meu site de análise. Se você não tem site de análise ainda, é, eu vou deixar o link na descrição, você consegue comprar esse site de análise, tá bom? Um precinho bem bacana, é, compensa muito, tá? Eu estou dentro do site de análise aqui, eu vir desde o começo. Aqui tem várias, vários mercados, várias coisas para você analisar, mas eu vou ser mais objetivo aqui. Então eu vou aqui em horário, multi horários, aí depois virar para cá, que é mais fácil para eu enxergar. É, eu vou pôr aqui modo completo. Não, eu vou deixar assim, assim que aparece só um jogo, aparece só uma liga, aí para o vídeo fica melhor, tá? Mas funciona para todos os, todos os, tá, funciona para todas os, as competições. Vamos lá que dá uma travada aqui, vamos lá, eu vou selecionar aqui dois gols no jogo. Eu vou selecionar o placar de 1 a 1. E aí, como que a gente vai pegar o over 1 e-mail? A gente vai fazer a seguinte entrada, depois que você achar o 1 a 1 aqui. Você vai fazer para cima, para cima e para direita. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse 1 a 1 aqui, deixa eu ver aqui. Esse 1 a 1 aqui do canto, isolado, tá vendo? Do minu... Da linha 8, minuto 2, esse 1 a 1. No jogo seguinte, ó. quanto é que foi. Foi 4 a 3, pagou o e-mail. Aqui também, um a um, vamos para cima, dois tiros. Aqui deu red, aqui deu green. Aqui para cima, green, green. Aqui para cima, green. Aqui para cima, green. Então deu para ver que bate bastante. É óbvio que tem red, em algum momento vai ter red, sempre tem red. Mas essa estratégia, para quem gosta de operar num e-mail, é muito boa. Então é assim: ó, achou um a um, seleciona todos os um a um, do jeito que está aqui. Aí sai, achou um a um, é um para cima, um para a direita. Achou a um, um pra cima, um pra direita. É aí que você vai fazer os dois tiros, tá? E aí, a sugestão que eu falei que eu ia deixar aqui pra vocês no final, é isso, ó. Você pode selecionar aqui um a um, é, over um e meio, over dois e meio, e os dois gols. dois gols. Dois gols. E aí, como que eu gosto de operar quando eu entro aqui? Eu entro com 60% no over um e meio, com 30% da mistake, né, no mais de dois e meio, e uma moedinha de 1% e 10%, né, no dois gols. Ou seja, saiu um e eu já tenho um lucro, já deu green, e aí o que acontecer de lá para cima é, é só alegria, tá? Então essa é a maneira que eu gosto de operar nesse mercado, esse mercado bate bastante, bastante mesmo. Espero que esse vídeo te ajude. Tá rolando ainda a, a, o grupo VIP, vou deixar também aqui na descrição, se você tiver interesse, dá um toque. Fechado? Valeu!